Olá, olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos de volta à nossa casa. O meu nome é Joana e, antes de mais, queria agradecer-vos por terem vindo. Obrigado por tirarem este bocadinho para estar connosco hoje. Espero que estejam todos bem, cheios de saúde, cheios de energia e que tenham calçado as melhores pantufas para estar aqui hoje neste evento porque hoje é um dia especial, é um dia de festa. Hoje iniciamos um novo capítulo nos workshops da casa com este primeiro live streaming. E temos muitos outros uh, planeados, temos novas coisas uh, para vocês, muito em breve, portanto, fiquem atentos. Claro que não é a mesma coisa do que estarmos aqui todos juntos a pintar e a serrar e a conversar ao mesmo tempo como de costume, mas foi a forma que nós encontramos de quebrar um bocadinho esta distância e de voltarmos a estar perto de vocês e a continuar a inspirar-vos e a ajudar-vos nos vossos projetos. Uh, bom, para começarmos em grande, como não podia deixar de ser, temos hoje um projeto muito diferente, uh, para fazerem em família e com uma convidada muito especial. Uh, que Eu não sei se vocês estão prontos para conhecer, mas cá vai, cá vai, atenção, a fantástica, a resplandecente Elizabeth Villavisosa! Muito obrigada, Joana! Então, Elizabeth é a criadora da Minimal Gardens e hoje vai ensinar-nos a fazer um pequeno casinho mimoso como este que está aqui. Elizabeth, queres-me explicar qual é o conceito que está por trás claro destes casinho? A Minimal Gardens é, de facto, um projeto que desenvolve pequenos vasinhos decorados, sempre com o intuito de tornar a hipótese das crianças estarem mais próximas da natureza e das plantas. E nos tempos em que vivemos mais do que nunca, esta é uma realidade e uma necessidade urgente. Portanto, as pessoas que vivem nas grandes cidades, em apartamentos, poderem ter plantas em casa e decoradas ao gosto e personalizadas para cada um. O foco será sempre a criança, mas também desenvolvo uh, mini jardins para adultos. Até porque há muitos adultos que gostam dos bonequinhos, não é? Ok. <risos> é só. É só sempre, sempre é. muito a crianças, mas a verdade é que os adultos também gostam destas coisas amorosas e muito mimosas. Portanto, okay. a ideia será sempre a sensibilização da criança para o cuidar da planta uhum. e, e, ao mesmo tempo, ter um espaço só seu e um vasinho só seu no qual ele, a criança pode ter objetos a seu gosto. Que tenha a ver com o seu quarto ou com o seu espaço de estar. No fundo, todos os vasos são feitos de uma forma personalizada, por encomenda, e é assim que funciona este pequeno projeto. Ok. Então, antes de começarmos, queria só lembrar-vos aí em casa que estamos em direto, portanto, partilhem as vossas opiniões, escrevam nessa caixinha texto sair para por baixo, coloquem as vossas questões, porque eu vou estar a seguir aqui os vossos comentários, e sempre possível vou intervir em vosso nome, ok? Portanto, conto com vocês. Vamos começar? Isabel tu. Tipo. <risos> uma vez mais, muito obrigada e obrigada também pela oportunidade de vir aqui, mostrar o meu trabalho e explicar-vos como vocês podem fazer em casa um vasinho ou um vaso maior, conforme o que tenham a possibilidade de fazer, de uma maneira muito simples. A ideia será sempre utilizar coisas que já tínhamos em casa, como vasos, que podem ser em terracota e com uma trincha e tinta muito simples, podem transformá-la num vaso branco que torna neutro para poder, em qualquer lado, da sua qualquer divisão da vossa casa, podem usar recipientes de madeira, de plástico ou cestos, desde que forrem sempre com uma parte de plástica que seja à prova de água. Portanto, a nível de, de material, usar sempre o um substrato que seja mais adequado para as plantas. Neste caso, vamos usar suculentas. Aqui tenho já uma seleção de algumas. E para tal usamos um substrato que é adequado e que foi composto e trabalhado para estas plantas. Poderiam okay. usar plantas, ervas aromáticas, por exemplo. E aí o ideal será sempre usar um substrato adequado para as mesmas. Neste momento estamos a usar o ciro, substrato Cirocatus, tal como a Aleca Ciro. Okay. O que é que a Ciro nos permite? Com esta terra, neste momento chama se chama substrato, que não é só terra, tem areia e tem todos os nutrientes que as nossas plantas necessitam. Isto permite que fique com um aspecto mais arenoso e vai facilitar a drenagem, porque estas plantas, as suculentas, tal como os catos, são plantas que precisam de uma rega muito escassa. Isto permite que a água seja expulida, não é para fundo do, do nosso vaso, sem que elas fiquem ensopadas e evitando assim que as matemos afogadas. Quando dizes escassa, mais ou menos quanto tempo é que... Quanto em quanto tempo é que Depende esperar. da altura do ano em que estamos e também dependerá do sítio, da divisão da casa onde será o nosso vasinho. Mas, por exemplo, de inverno, a rega uma vez por mês será suficiente. No verão, se o vaso estiver muito exposto ao sol, imagine se atrás de uma janela com o sol direto o dia todo, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, convém sempre pensar ah, que a terra tem que estar realmente seca antes de fazer a próxima rega. Ai, já não me lembro quando é que foi a última vez que fiz a rega. Não faz mal. Esperam mais dois ou três dias, regam a seguir. Mais vale regar menos do que regar mais. mais. Nos casos das dos das suculentas, quanto menos rega, mais saúde, está bem? Para, para avaliar isso, de facto, o que é que nós fazemos? Podemos sempre espetar um palitinho para avaliar a situação. só o palitinho, está como nos bolos, não é? Espetamos o um palito ou um pauzinho, a terra vem úmida, então não, não estamos. Okay. A terra vem completamente seca, podemos regar. Para começar um vaso, a sugestão é sempre, seja em floreira, em vaso mais pequeno ou maior, usar esta leca. A leca aqui, que é a argila expandida, é da Ciro, portanto tem um tamanho ideal para os nossos vasos. Quando trabalhamos com vasos que não são furados, como é o caso daqueles, é essencial o uso da leca. Caso tenha algum furo, como é o vaso que eu aqui tenho, convém taparmos para não sair as bolinhas da leca e agora sim, pomos a leca. A leca deve ter a dimensão mais ou menos 2, 3 dedos, depende da profundidade de cada vaso. Portanto, vamos colocar a leca. E isto é um processo que é realmente muito, muito importante, porque a leca permite a drenagem do nosso substrato. É aqui. muito bem. Depois, para evitar a ficar, o contacto... Né? Para evitar que o substrato entre em contacto direto com a leca e que com a água se misture e depois acaba por sair e ficamos sem o substrato, usamos sempre um bocado de uma manta de geotéxtil. Quem não tem manta de geotéxtil em casa pode sempre usar um pedaço de algodão. Uma t-shirt velha, por exemplo. Em caso de vasos mais pequeninos, até podemos usar um filtro de café. A ideia aqui é que filtremos a água e que esta manta permita que a terra e a, e a leca não se misturem. E, portanto, quando tirarmos o vaso, a terra não sairá por aqui. Vamos aconchegar E agora sim, iremos colocar o nosso substrato adequado para as plantas. Convém sempre realçar que, no caso dos casos e das suculentas, convém mesmo, mesmo ter um substrato adequado. O que acontece é que um bocado de excesso de água pode matá-las e este é o substrato que garante que elas consigam sobreviver. Portanto, vamos colocar aqui o nosso substrato. Não sei se há algumas questões. Bem, estou aqui. Bom, sabes que eu não preciso tecnologias. Eu posso ir falando então. Se, fossem, se fosse num, num vaso a ser decorado, nós não iríamos precisar de pôr tanto substrato. Mas como eu trabalho muito à superfície, para se verem os bonequinhos e a decoração, o que eu faço é que eu encho os meus vasos todos. Porque senão estaríamos a, ouvir, estaríamos a ver os nossos bonequinhos cá no fundo do vaso. Assim, vamos. Decalcando a nossa terra. Eu digo terra, muitas vezes, porque trabalho com crianças e para eles é mais fácil, mas o termo correto será sempre substrato, tá bem? Aqui, mais um bocadinho. O que é que é necessário para fazer este tipo de vasinho? Além dos, das coisas muito básicas, que são estas que nós estamos a falar e das ferramentas, uma uhum. pasta, o vaso mais pequenino pode ser uma simples colher de café, uma colher de sopa, de sobremesa, vai sempre dependendo do tamanho de que tu, os vasos que estamos a falar. Eu trabalho com coisas muito pequeninas, portanto, uma pinça é sempre importante. E okay. depois, em termos de rega, podem usar um conta-gotas, uma seringa ou um regador muito pequenino. E pronto. Vamos aqui sujar as mãos, que é tão bom e sabe tão bem, é tão terapêutico, não é? <risos> Podemos mexer te na terra. Como terapêutico é fazer um vasinho desses? Exatamente. Assim, um Minúsculosinho, pequenininho. Depois de fazerem uma seleção dos vossos bonequinhos que queiram decorar, a minha sugestão é sempre irmos ao baú dos brinquedos, porque, interessante, uhum. os mais pequenos já foram caindo e ficaram lá embaixo, e conseguir reutilizar se esses brinquedos pequeninos, não é? Dar-lhes uma segunda vida, portanto, apostar na reutilização daquilo que nós temos em casa, não só a nível dos recipientes, uhum. mas também na decoração neste caso eu trouxe coisinhas Sim, quer dizer, muito amorosas que eu posso o bar, não, se eu quiser Exato. exatamente qualquer coisa exatamente temos a ter atenção que como isto é um vaso e são plantas verdadeiras os objetos que são colocados deverão sempre uh, ser à prova d'água okay. portanto não, Sim, não tentar colocar coisas de papel por exemplo não é Porque por dá não resultar depois trabalhamos com as nossas plantinhas planeamos com base naquilo que temos Planeamos o nosso vaso. Eu escolhi aqui quatro suculentas, como eu já referi, as suculentas são plantas de pouca água, portanto, à partida o torrão estará seco e nós vamos retirar o excesso do torrão, o excesso de substrato. Eu gostava de conseguir vir aqui, dá-me só um bocadinho... Claro que sim. Então, depois de tirar o, o torrão da é nossa aqui planta, eu, eu vou simular como será o nosso vasinho. Para as suculentas não precisamos de vasos muito fundos, coisas rasteirinhas é possível plantar porque as suculentas têm um crescimento lento e as suas raízes crescem muitas vezes em redor do próprio vasinho, portanto é possível ter uma suculenta num recipiente muito fininho. E vamos então pensar como é que vamos querer organizar o nosso vaso, tendo em conta a decoração que trouxemos. Convém sempre desfazer o torrão para libertar as raízes das nossas plantas que muitas vezes são confinadas nestes vasos pequeninos e quando até descobrimos que temos novos rebentos. Então em vez de uma planta temos duas plantas num só vasinho, que é sempre bom que nos permite trabalhar com mais unidades. Vamos criar uma espécie de floresta mágica, esta é muito bonita faz-nos lembrar uma flor, aqui as raízes começaram de facto já a crescer e já estavam a crescer sair pelos buraquinhos dos vasos, o que quer dizer que está na altura de transplantar esta planta para um vaso maior. posso fazer uma pergunta Então, vou colocar aqui? Claro que sim. Que tipo de areia que se usa para misturar na terra? É necessário misturar mais alguma coisa ou é essa terra que tu usas já... É, é, é... Pronto, o que as pessoas estão a perguntar é se, de facto, qualquer areia é possível misturar a uma terra. Convém ser uma areia de jardinagem, portanto, não pode nunca, por exemplo, ser uma areia que venha da praia, por exemplo, ah, okay. não é, portanto, areia de rio, convém misturar a uma terra que tenha. Eu, no entanto, aconselho sempre a comprar um substrato que seja realmente adequado à planta, porque às, muitas vezes o que acontece é que nós podemos não conseguir dosear bem as quantidades que devem ser feitas. Portanto a no mercado, está exatamente, segurado. exatamente. Aqui vamos pôr esta flor que tem o maior destaque à frente. Como é que fazemos? Vamos fazer um buraquinho o suficiente só para colocarmos as nossas raízes. É a altura só de tapar... A... É a altura só de tapar as raízes. Portanto, esta é okay. uma raiz muito pequenina, não precisa de um buraquinho grande, basta só aconchegá-la, não é? Uhum. Sempre com muita delicadeza. Podemos fazer uma poda higiênica, sempre que virmos cá uma pétala que já esteja mais mais Como é que eu tenho a certeza que não vou arrancar as raízes todas quando faço ah, não, <risos> Não, não vamos. Nós okay. sentimos com a nossa mão e também, às vezes, é necessário partir um bocado as raízes. Okay. Porque elas estão tão encurraladas, é elas são tão encurraladas no próprio vaso, que se nós as partirmos um bocadinho, permite que quando elas venham para este, possam se expandir e crescer de uma forma mais saudável. Okay. E não ficarem tão confinadas àquele espaço onde estavam. E aqui está. Esta parte é muito interessante fazer com os miúdos. Porque muitas vezes as crianças acham que não podem sujar as mãos, não é? Porque não se podem sujar. Há aquele medo de sujar. Nesta é um atividade podem sujar é tudo. um medo recente, no tempo nós sujávamos, talvez com as mãos sujas a toda a hora. Sim. Não, e aqui faz todo o sentido. A hipótese das crianças, agora que estão em casa, poderem mexer em algo que é natural, mexer na terra, e, e as crianças perceberem que a terra não é suja, não é? Que sacudindo ou que lavando Sim. sai, não, não, não põe nódoa. Portanto, este contacto direto com a terra e com, com as plantas é, de facto, essencial e nos tempos que correm, acredito que cada vez mais. Okay. Uma vez colocadas as nossas plantinhas, e nesta primeira fase é preciso regar um bocadinho mais, porque elas mudaram de vaso, eu, para ter esse cuidado, vou regar com uma seringa. Okay. Podem usar um gota-gotas, como eu já tinha referido, ou um pequeno regador. Eu prefiro sempre usar uma seringa porque vai mais direto à própria raiz e não vou molhar de quando regas o vaso. A ideia é dar sempre próximo da planta. Sempre próximo da planta, sempre perto da raiz e nunca, nunca nas folhas. Portanto, fazemos okay. assim. Já fiz muitas as então. Isto porque As suculentas, tal como o meu nome indica, elas são muito gordinhas, o que uhum. faz com que elas estejam acumulem água dentro das suas próprias folhas. Isso permite okay. que realmente a rega não seja necessária constantemente. Okay. Se nós estamos a molhar as nossas pétalas, será um excesso de água. Elas precisam sempre de água por baixo e não por cima. Há plantas que de facto precisam, no caso das chocolatas não. Eu vou regar um bocadinho mais porque é a primeira vez que elas mudaram de vaso, mas é sempre muito pouquinha a rega, está bem? Okay. Pouca rega e poucas vezes. Tenho aqui um cliente é perguntar, desculpa, qual é o tipo de substrato adequado para os catos? Eu posso mostrar, se calhar, ali para a câmara, o substrato que estamos a usar? Sim, não, eu sugiro sempre é a Ciro, o Ciro Cato, além de ser uma marca portuguesa, que eu acho que é sempre preferível, então, nos tempos que correm, acho que é essencial darmos a oportunidade aos produtos portugueses de qualidade, não é? Uhum. Uh, e, portanto, não para mim... Aqui a composição, eu posso... Exatamente, olha, sim. Então, composição... Enquanto eu... Tem uns Uh, de casca de pinho, turfa loira e areia de sílica, ou adubo mineral, Pronto, é isto. Exatamente. E nas proporções certinhas, que estar nós a ter Exatamente. <risos> ok. Pronto. O que eu costumo fazer também, depois de plantar, é voltar a calcar aqui um bocadinho a nossa terra, até porque se eu vou trabalhar num cenário, preciso que esteja o máximo, o máximo plano, Mais não é? Assim. É. E depois convém também ir limpando, porque nós pois não é, temos um vaso todo sujo. <risos> então, claro. eu vou realmente limpar aqui um bocadinho. Mas é como eu tinha dito, não, isto é tudo terra, portanto isto sai muito, muito, muito facilmente. Okay. Eu vou tentar sempre aplanar um bocadinho o nosso terreno para conseguir fazer a decoração. Não sei se há mais alguma dúvida relativamente às suculentas. Eu posso dizer que, que, em termos de luz, é realmente mais importante do que a rega. Okay. Temos que nos lembrar sempre que... A grande plantas. família é as suculentas, da qual também são os cactos, e tanto uns como outros são plantas de deserto, não é? Encontramos facilmente este tipo de plantas no deserto, e portanto, portanto são plantas para apanhar muito sol. Muito sol e pouca água. Ok. Não vou dizer que tenhamos que ter sempre as plantas penduradas na janela, mas de facto uma assoalhada, uma divisão que tenha uma luz natural. É importante, está bem? Uhum. Isso é essencial. Imaginem que, no vosso caso, a quem vou oferecer ou a quem, a quem estão a fazer o vasinho, não têm essa possibilidade. Tudo bem, não faz mal. Nós conseguimos sempre manter o vaso durante uma semana na divisão mais escura da casa, uhum. desde que na semana a seguir possa apanhar alguma luz. E okay. sim, a luz é essencial, a água sempre pouquinha, mas a luz quanto mais, melhor. Atenção que se ficar atrás de uma janela corremos sérios perigos de o sol sobreaquecer o nosso vasinho e elas começarem a queimar. Portanto, também não queremos esse, esse, tipo, Demasiado. De é, esse tipo de contacto direto com o sol. Olha, estou-me a perguntar aqui também, duas perguntas. Sim. Primeira, se, se justifica juntar perlita à terra. Eu sei que perlita é aquela... Sim, a perlita são as bolinhas. E são aquelas bolinhas que eu não sei exatamente o que são. Sim, perl... sim. ou seja, isso proporciona uma drenagem mais fácil. Como são bolinhas estão no meio do substrato, a água acaba por escoar mais facilmente. Uhum. O okay. Ciro, o substrato, não é não necessário, é necessário fazê-lo, está bem? Aliás, eu estou a usar a Leca, mas com este substrato nem seria necessário. Como eu trabalho sempre com vasos fechados, prefiro usar a Leca para garantir que os meus clientes, que muitas vezes têm 4 e 5 anos, entornem um bocadinho mais de água para garantir que a água escoa e que fica cá por baixo e não em contato direto com as raízes das plantas. Portanto, basicamente, sim podem usar tudo, até pedrinhas, cascalho, tudo o que seja uma ferramenta e uma maneira de fazer escoar o excesso de água, é uhum. válido. Está bem? Pronto. Portanto, sim. Segunda questão, uh, é possível misturar cactos e suculentas? É possível misturar cactos e suculentas, são da mesma família, cada planta funciona sempre de maneira diferente, portanto, quando estivermos a cuidar delas, tanto na mini, uma, uma espécie de poda ou na rega temos sempre que olhar para elas individualmente, mas isso é um tipo de planta que pode ser misturada porque são as duas carnudas e fazem parte da mesma família, portanto é possível misturar catos e suculentas. Atenção que para com crianças trabalhar com catos é sempre essencial ter esse cuidado, usar as luvas ou se não tiverem luvas de jardinagem podem usar folhas de papel de jornal, por exemplo. O papel de jornal dobradinho é o suficiente para as crianças conseguirem apanhar no catos sem picarem os dedos. Ok. E eu vou continuando aqui. Fazendo aqui a minha limpeza, agora que já temos aqui tudo plantado, vamos pensar como é que iríamos fazer. Outra coisa importante, que eu também não referi, vou referir agora, tem a ver com as pedrinhas, agora a propósito disso, com as pedrinhas que muitas vezes nós vemos por cima não é, do, nosso, do nosso substrato. Essas pedrinhas não são só decorativas, como temos este mais pequenino, ou maiores, ou ainda maiores, ou até mesmo o próprio cascalho, o que é que elas nos permitem? Permitem a drenagem. Muitas vezes, quando nós regamos, a água fica aqui e a raiz acaba por absorver só aquela água que necessita e, portanto, tudo o que vem a ajudar a nossa planta na contenção do excesso de água é importante. Portanto, pedrinhas são sempre muito bem-vindas, se forem coloridas, tanto melhor, que é um giro com os meninos, mas se não, tudo bem, o mais simples possível, não há problema nenhum. Neste caso, eu vou opter por uma branca porque o vasinho é branco e vou então fazer a decoração com as pedrinhas e com os bonequinhos. Vamos, então, aqui, tentar criar um momento de fantasia. Isto é como se fosse a nossa grande floresta, em que temos uns duendes mágicos muito amorosos. Ok. E eles vão esconder um pó mágico, um pó de fada. Wow. Portanto, eles são os guardiões da magia lá de casa. Vamos pôr uma cerca. Esta parte da decoração, eu deixo sempre à criatividade, nos meus workshops, das pessoas. Não têm que fazer uh, tal e qual. Os rapazes adoram dinossauros. Fica super giro um, um jardim jurássico. Ou oh, a história dos cowboys e dos índios, ter uma espécie de luta, não é? Também podemos ter corrida de carros, fazer uma pista entre as plantas e pôr os carrinhos. Aqui tem por exemplo, umas pedrinhas que brilham no escuro. É muito interessante porque há crianças que têm uma fase da vida delas em que têm algum receio do escuro e os vasinhos, como depois ficam iluminados à noite, dá-lhes uma confiança. Então está sempre associado a uma coisa mais alegre e de segurança, é muito interessante essa perspectiva. Vamos pôr umas pedrinhas também. Normalmente quando pedem os vasos é para colocar no quarto das crianças? Uh, sim, muitas vezes é no sala. quarto ou na sala, sim, e normalmente é para crianças, muitas vezes também é para, para prenda, ou seja, para oferta, uhum. também acontece muito pessoas oferecerem a adultos, uhum. mesmo com esta temática mais amorosa, muitas vezes para professoras ou educadoras que estão relacionadas, não é, com crianças, sim. portanto tem sempre essa, essa vertente mais de mimo uhum. e de, de, de, de carinho e de consideração. Portanto nós vamos fazendo sempre aqui uma decoração. Aqui uma senhora a, fazer, a colocar uma questão a perguntar onde é que se pode adquirir a aloe vera. Eu penso que nós cá não temos, tu sabes. A partir de em qualquer horto não é ao viveiro, poderão encontrar a aloe vera. A aloe vera é de facto uma, uma espécie de suculenta que tem fins medicinais. Sempre uma Aloe vera gigante. Uh... Uma aloe vera... Toda, todas as plantas uh, Sim, são crescem, gigantes claro. no sítio onde elas dependendo do sítio onde elas são plantadas, não é? Nós estamos aqui a falar de suculentas pequeninas, mas se eu pegar nesta suculenta e decidir plantá-la em terra, uhum. ela vai crescer e vai ficar uma espécie de arbusto muito grande. Portanto, nós estamos a trabalhar com rebentos muito pequeninos nestes elementos. perguntar se daqui a um tempo. Se ela vai crescer e, uhum. e vai exigir uma manutenção diferente do vaso, porque imagina que ela começa... Isso não vai acontecer para ela estar confinada nesse vaso. Neste caso específico, o vaso é bastante grande e elas têm muito tempo para viver okay. aqui dentro. Eu diria que a muda de uma planta deste género, e tendo em conta que as raízes crescem de uma forma mais circular, elas conseguem se adaptar muito bem ao tamanho do vaso, a muda de um vaso só daqui a um ano, um ano e meio, dois anos. Quando nós sentimos que já não há espaço, que ela está a começar a ficar atrofiada, que as raízes começam a sair, se foi no caso de vasos com buraquinhos por baixo ou se é por cima da terra, uhum. devemos fazer esse transplante. Caso contrário, não há essa necessidade, elas duram muito tempo uh, okay. dentro dos próprios vasinhos. Eu tenho uma cliente que já tem um vasinho há três anos e só agora é que ela fez a, a transplantação, portanto, okay. teve durante três anos num vasinho daquele tamanho e aguentou durante bastante tempo e só agora é que ela sentiu essa necessidade. Okay. E, portanto, correu muito bem. E elas é que... perdem folhas, Ela... plantas? Sim, tal e qual com um, uma árvore, não é? Há uma fase em que elas vão perder as suas pétalasinhas e elas vão crescendo para cima. Uhum. Portanto, vão ficando assim. Okay. E, muitas vezes, estão em contacto com o substrato ou com as pedrinhas, como estão mais perto da água, Nossa. acabam por cair e vão saindo. Elas vão crescendo para cima e vão ficando cada vez maiores. Quando isso acontece, podemos retirar sem qualquer problema, podemos inclusive usar uma pinça, ah, eu noto que está aqui uma que já está muito murchinha, podemos retirá-la com, com a pinça. Portanto, isto é sempre algo muito delicado. estirar é arrancar? Se nós virmos que ela já está muito, muito farrusca, muito frágil, frágil mais vale retirar, sim. Convém sempre desinfetar os utensílios que utilizamos. Para evitar alguma espécie de fungo ou bactéria que depois venha a prejudicar o nosso vaso. Num vaso composto, por exemplo, com 5, 6 plantas, se por acaso alguma morrer, convém logo retirar, para não pegar nada às restantes. Está bem? Pronto. E existe algum produto que se possa dar para evitar que elas... Muito sinceramente, eu não aconselhava nenhum produto. O substrato que nós usamos já é o suficiente. Elas em casa, à partida, não estão em contato com mais nada que as possa prejudicar. E, portanto, convém-se, calhar, adubar, até poder fazer uma espécie de adubação muito caseira, casca de ovo, café, borras de café. Mas, à partida, são plantas muito pouco exigentes a nível de cuidados e de nutrientes, portanto, um bom substrato é o suficiente para este tipo de plantas. Ok. E pouca rega. Estamos aqui que a é perguntar. Essencial. Espero não estar a escapar aqui nada, porque está a muito rápido. Então, onde é que se podem adquirir esses pequenos adereços? Estes bonequinhos, as cercas, os pozinhos mágicos, as colheres <risos> mágicas? Pronto. Uh... Eu vou procurando em vários sítios onde sempre consigo encontrar, mas desde peças de decoração de festas de aniversário, eh, em lojas de floristas. Okay. Hum, estas pedrinhas que eu tinha referido, que brilham no escuro, muitas vezes são utilizadas em aquário. Portanto, uhum. quando nós vemos aqueles aquários iluminados durante a noite, okay. são peças de aquário. Convém sempre referir que tem que ser coisas que de facto têm é alguma habilidade e resistência Esta à a água. A ideia aqui é um bocadinho ser criativo e usar. O que há é por casa, não é? Sim, sim, sim, sim. Fazer os bonequinhos até... Sim, exatamente. E, e, e fantasiar, não é? No fundo, é pegar naquilo que nós temos lá em casa e conseguir fantasiar e criar todo um ambiente, que seja apelativo à criança ou ao adulto, para que a criança também tenha interesse em cuidar da sua planta e que ela esteja em contacto direto com a natureza, mesmo estando em casa, não é? E que de alguma forma lhe faça companhia. Uma criança que neste momento esteja muito à frente do computador porque está constantemente a ter aulas não é? no computador. Ter uma plantinha ao lado não só vai purificar o seu ar, uhum. como também faz uma certa companhia, especialmente se tiver bonequinhos. A criança não vai dispersar se calhar em outras coisas, vai dispersar o olhar olhando para o vasinho, por exemplo. Então, também ajuda na concentração e purifica o ar e é sempre uma peça decorativa. Portanto, nunca esqueçam também a parte decorativa que isto pode ter estou a perguntar também se é possível plantar numa zona atrás das escadas da casa. Eu não sei se será no exterior. Sofia, se me puderes esclarecer, se estás a perguntar se pode ser no exterior ou no interior de casa. Na verdade, nós podemos fazer estes mini jardins na rua, não é? Sim, jardins, sim. Eu, eu, a mini moa, é inclusive, zona. tem um projeto que é in local, ou seja, as pessoas têm um jardim. Sim. E adoram este de fadas, então o que eu faço? eu vou. Ou sem plantio, pode não ser necessário plantar nada, não é? Se uhum. os clientes não, não quiserem, e transformo com a decoração um cantinho do jardim. Uma porta das fadas, uns pequenos utensílios, mini regadores, mini enxadas, coisas deste género. <risos> coisas mimosas. Todas muito, todas muito pequeninas. É possível plantar as chocontas em qualquer lado. Claro que dentro de um vaso tem um crescimento mais, mais lento e mais pequenino, não é? Não, não vão crescer no muito. Vai no exterior vai crescer muito mais facilmente. Ok. Vai ganhar aquela dimensão do aloe vera vai, que há bocado se referias, não é? De repente temos um aloe vera dentro de casa nas é? escadas. É, mas é possível plantar sempre. Não é? Ok. Estava a ver se a Sofia me respondia. Relação... Relativamente a um vão de escada, não sei se era essa a questão, pois. se ele for iluminado, sim. Se for uma zona muito escura, sem pouca, sem iluminação natural, não é aconselhável de todos. Okay. Haverá plantas uh, que funcionam Tomazinha. melhor. Estás a lavrar com essa enxadazinha. Aproveitei. Com essas enxadas em miniatura. Okay. Eu na verdade estou a tentar aqui ajustar. Um bocadinho da manta que ficou okay. e, sobretudo, ajustar o substrato ao vaso. Pronto. Ai, Deus. Agora temos de decidir onde é que vamos colocar o nosso pó mágico. Vais abrir o pó mágico não? Ficar... Não, não, ah, não. ok. Estava aqui a espalhar assim. Não, não. Isto depois, se a criança quiser abrir, poderá sempre abrir e brincar com o pó mágico. Se não, fica aqui a decorar. E ficamos aqui a contar a história de que os nossos duendes estão a guardar um pó mágico numa floresta também é ela mágica. Podemos colocar aqui uma referência à Eu casa. Que tinhas uns vasinhos em casa, em casa no teu site que tinham o um nome das crianças. Ou Sim. seja, um catinho para cada criança, Sim. cada um cuida do seu catinho. <risos> Acho muito bem. Ou seja, como cada vaso é personalizado, nós podemos deixar pequenas mensagens. Naquele do Dia da Mãe, por exemplo, uhum. uh, só diz mãe, mas se uma mensagem pequenina, é possível descrever Sim. essa mensagem. É possível identificar o vaso com o nome da criança, para que sentir que é seu. Às vezes acontece com os irmãos, não é? Ah, este vaso é meu, ah, este é meu. Não, cada um tem, tem o bem. seu, não é? de facto é personalizado e é individual. tanto dá aquele sentimento de pertença não é? e de, de cuidado, de vamos lá tratar da minha planta e não da planta comum da casa. É uma mais-valia, como são vasos pequeninos. Até se podem ter vários em casa que não ocupam muito espaço. Uhum. Então, vamos colocar. Qual foi o vasinho mais pequenino que já fizeste? Estou a ver ali que ele deve ter aquele é mais pequeno, tem o é 10 cm? Aquele tem 10 cm, o do dia da mãe tem 15. Okay. Existem tamanhos ainda mais pequenos, que, existe, que é o nano. Que... Sim, tens ali uma plantinha, não sei se consegue ver com a câmara, que é nano nano. <risos> ali aquele um vasinho do dia da mãe que é super é é pequenina É pequenina, é um rebento, Mas portanto... todas começam... bom claro disparado todas começam... Todas, começam... todas começam pequeninas. todas começam pequeninas Ok, claro. Mas Sim. tão fofinhas como aquela, é verdade, ok. Começam todas pequeninas e vão crescendo, aumentando o tamanho e aumentando o número okay. de pétalas. Portanto, há vasos mais pequeninos, portanto eu vou dizer os nomes. O do dia da mãe é o nome, é o vaso mais comum e é também o que dá o nome ao projeto, portanto é o mini mo. O amarelinho é um micro tem cerca de okay. 10 cm. Tudo o que é abaixo de 10 cm, trabalho com plantas ainda mais pequeninas, uh, decoração ainda mais pequenina, portanto escalas muito pequeninas, são os nano-mo e é depois tenho midi. escalas maiores. Portanto, o branco é o, é o mini -mo, este seria um midi-mo, depois tenho ainda um big-mo, que será uma coisa maior, e a partir daí vão, são os maxi-mo. Okay. E depois temos trabalho em campo, em que fazemos então os jardins de fadas no, nos jardins das pessoas. Portanto, há, há para todos os gostos, não é e isso? Ah, mas eu tenho muito pouco espaço para, para plantas, não faz mal. Certamente que encontrarão um espaço com um vasinho de 5 um centímetros, não é? Ok, exatamente, espaço assim. Para as eu acho que há sempre espaço para a natureza, não é? Essa é, é, é a magia exatamente. destes vasinhos. Olha, -me a, a Susana está-me a perguntar... Uh, ah, está a dizer que tem um aloe ver em casa uhum. e que entretanto já deu um filhote com várias folhas e tem estado a crescer ao lado. Será que ela deve transplantar o filhote ou deixar no mesmo vaso? Quando nós temos uh, duas plantas, ainda que sendo da mesma espécie, no mesmo vaso, o que acontece é que as duas plantas estão a absorver os nutrientes e a água que é dada a um só vaso. Okay. É possível, mas temos que ter isso em atenção. Portanto, se calhar uhum. temos que fazer uma muda, não é? Temos que pensar, é, se calhar, melhor, em regar com mais. Será que é preciso mudar o tamanho do vaso, uma vez que elas começam a... Uma vez a... que possam crescer, sim, eventualmente não se o tamanho do vaso, mas poderá ser necessário okay. porque, de facto, nós estamos a usar as mesmas coisas para duas plantas. Portanto, ainda cima, temos uma planta bebê que está a ser mais exigente a nível de recursos uhum. e, portanto, se pudermos separar, muito bem, senão também é possível mantê-las no mesmo vaso, tendo sempre em atenção que os recursos são os mesmos a dividir por dois, não é? Portanto, então, é só é isso. ter isso em cuidado, mas é claramente possível. É possível, Suzana, é possível. <risos> é possível. Com os respectivos cuidados, mas é tudo possível. Pronto. E agora vamos dar aqui um... Ah, ia-te perguntar. Sim. Imagina que, não sei se é possível, mas imagina que começam a crescer por ervas inis, que é o que acontece em qualquer coisa bonita que eu faça lá em casa. Aparecem sempre uma série de ervas de que estragam tudo. Isso pode acontecer num vaso desses? Dificilmente acontece num vaso destes, porque eu usei a o okay. portanto Está não é uma terra rinda. que eu trouxe de algum lado onde vem com sementes okay. de outras plantas, portanto como eu estou a usar um substrato apropriado para estas plantas à partida não acontecerá. Eu também desfiz o torrão que nós tínhamos nestes vasos, aqui. portanto tudo o que vinha aqui de pequenas sementes ou algumas ervinhas ficou aqui, portanto à partida é um vaso limpo. Okay. Pode acontecer, ficou à janela, veio uma rabanada de vento, trouxe-me a semente, nasce qualquer coisa, não faz mal. Podemos tirar. Okay. Aliás, devemos tirar, porque lá está. São espécies diferentes no mesmo vaso que vão estar a consumir os nutrientes e a nossa água que nós queremos para as nossas plantas. Okay. Será considerada uma, uma, uma espécie invasora, não é? Porque nós não a queremos lá e, portanto, ela vai estar a consumir aquilo que nós queremos dar às nossas plantas. Mas dificilmente acontecerá. Porque, de facto, estamos a usar materiais e estamos a ter esses cuidados para que isso não, aconteça. não aconteça. Mas nunca se sabe, não, cara. <risos> nunca sabe usar aqui. Okay. Espera, aqui estou. E depois nós levamos imenso tempo Meu Deus. aqui, que eu acho que é a parte criativa, que é super interessante com os meninos, perceber onde é que fica melhor, o que é que funciona ah, melhor. Okay. Deixa-me só, desculpa, interromper. à vontade. Dizer que... Venham as perguntas. Pronto, eu estava a dizer há ah, bocadinho, peço desculpa, que não temos aloe vera, mas que vendemos por encomenda, ok? Se for necessário, também podemos encomendar. Isto é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. <risos> e é uma estreia para nós. E é uma estreia Portanto... para nós. Portanto, vou... Que Estamos bar, aí okay. muito bem. Bonecos, já respondi... Eu vou dar aqui um destaque maior ao nosso pó mágico. Pessoal umas pedrinhas do, brancas. do back office, há alguma coisa que eu não tenha respondido? Eu vou virar para mim. Ah, espera aí, que aqui uma ver aqui tenho aqui uma pergunta mais complicada. Vamos lá ver se eu consigo. <risos> Vamos ver se conseguimos responder a esta. Então, tenho pequenos catos da varanda em pleno sol da tarde, da parte da tarde, Sim. e algumas estão a mudar de tamanho. É que será que estão a diminuir de tamanho? A diminuir de tamanho? A diminuir de, um... de a diminuir de tamanho? Se é só da parte da tarde, não será com certeza excesso de luz, a não ser que o sol seja mesmo muito forte. Estão a diminuir de tamanho. Possivelmente poderão estar a crescer. E quando a diminuir de tamanho, que se calhar são as pétalas estão a cair, okay. ou seja, ela pode estar a crescer para cima e muitas vezes ela pode estar à procura da luz. Uma planta, quando está aqui e a luz está aqui, tendencialmente o que ela faz é inclinar-se para apanhar a luz, o que faz com que esta zona fique em sombra e estas pétalas acabem por não apanhar a luz necessária e acabam por cair. Okay. Okay. Portanto, a planta está sempre a crescer para o lado da luz. Para evitarmos este tipo de situações em que elas cresçam de forma pouco uniforme, se conseguirmos é rodar o vaso, okay. para que ela, uma vez por semana, ela vá mudando e apanhe sol ou luz, não é? De forma mais uniforme. Uniforme por todo. E assim ela vai sempre crescendo mais direita. Okay. Temos esta planta que, claramente, também esteve a crescer mais para um lado. Claramente, e aqui okay. também <risos> E aqui também temos umas pétalas que já estão a de sair, okay. não é? Então, murchas, pronto. E é só okay. retirar, não há problema nenhum. E ela vai continuar a crescer, se nós girámos para o sol, ela vai crescendo. Esta é muito bonita, que é em forma de rosa. E portanto à partida será isso o que está a passar com as plantas. Ok, espera. Olha na Hum, Pronto, a Marília tinha que ser. A Marília tinha que me fazer uma pergunta para me deixar aqui entalada, não é? Qual o preço do saco da circato? Uh, vamos já saber Marília. Só um bocadinho. Back-office. Qual o preço Eu até acho do saco que... da circato? Eu até acho Cada que a Ciro, saco... é, a saco, mas a Ciro tem dois, dois ou três tamanhos, não é? Tem este mais pequenino. Este, acho que a Ciro Cato, acho que só tem de 5 litros. Não, Esse tem maiores, tem, mais... tem maiores, tem. Este é de 5 litros, amarelo e o preço vem já e... E este, e... este saco é o ah. ótimo para ter em casa. Para pequenos trabalhos, Bom, não é? Bom, um quase o... É, este vaso também é especialmente grande, é grande não é? Okay. Mas funciona muito bem porque, de facto, este pacote mais pequenino é muito mais fácil para guardar em casa, em qualquer armáriozinho que nós tenhamos na arrecadação, na Sim. dispensa. Mas nós também tem este... ele não se estraga se nós fecharmos bem o saco, não a terra não seca se todo, não, não. Bem fechadinho, bem isolado. Não... Aliás, ele tem buraquinhos por baixo, que o que permite-se o substrato em constante respiração. não é okay. Portanto, não há essa questão. Mas sei que tem um, um sacos maiores, para vasos maiores, uhum. ou mesmo para fazer uma adubagem nova ou no transplante de um vaso maior, há sacos maiores. E tem este mais pequenino, que acho que com um apartamento é mais do que suficiente. Ok. Ora bem, já alguém respondeu. O Alexandre respondeu 1,99€. E é super em conta. E é super em conta, 1,99€. Um Dá é para comprar uma série deles. Deixa-me ver aqui se só. Pronto. Eu acho que aqui estamos. Vou então agora colocar as pedrinhas. Como eu tinha referido anteriormente, as pedrinhas são importantes. Porque ajudam na drenagem da água. O que, são os tufos... o que são os tufos verdes junto à haste? Ah, ok. Estes tufos, são mesmo isso, são os tufos verdes. É artificial, portanto, não é musgo, mas é imitar um musgo. Normalmente usa-se para decoração de mesas. Imagine-se decoração de mesa de um casamento. E faz uma composição no centro de mesa e usa-se este material. Pronto. Não é nada de especial, é artificial. Se usarmos musgo verdadeiro, temos que ter muito cuidado, porque é muito mais úmido e não vai funcionar com as nossas plantas suplentes. Não é compatível alguma coisa com hum, o Não. Hum, okay. O musgo... Temos fazer também aqueles vasinhos com é musgo, os micro... micro pera, são, que se fazem em embalagens fechadas? Ah, os, os terrários. Sim, há vários tipos de terrários, os são completamente fechados e podem usar uma espécie de musgo. Porque, de facto, como aquilo é fechado, a umidade Mantenha fica lá dentro. Humidade. Não é uma coisa que o gato queira. Portanto, não é não todo um cato não, de não fechamos um gato com um cato água. Okay. Vamos, vamos, sair, vamos, vamos a Exato, estar é a afogá-los. Não é isso que nós queremos, está okay. bem? Tudo menos isso. Nós queremos que eles apanhem ar, ou seja, num sítio arejado, e que apanhem luz. Tá bem? Não precisa ser luz direta, conforme eu já tinha dito, mas tem que ter luz natural. E pouca água. Eu, sempre, eu sou muito chata relativamente à água, eu costumo dizer às minhas clientes, o grande segredo para manter os vasos é esquecer que tem, a nível de água. Okay. E a verdade é que tem resultados. As pessoas não têm a preocupação da rega e o vaso aguenta anos. Okay. Porque o que acontece é que nós, nós achamos sempre... temos sempre tendência de regar, de regar. Eu trabalho com as suculentas, mas garanto que a maior parte das vezes os nossos vasos morrem com excesso de água. Eu quando vi esses vasinhos, parecia-me tão seca a terra que a primeira coisa que eu fiz foi... Ter água. ter água em todos os sentidos, não é? Ti mesmo água. Sim, não faz mal. Agora passaram uh, por aqui. Estou aqui a reparar num pormenor interessante que é o facto de eu terem passado 41 minutos. Estamos já? Aqui. Isto final foi muito mais rápido hoje. Foi Ivana. muito mais já rápido. Deixa-me ver que há aqui outra questão. Há aqui uma questão sobre um bonsai. Não sei se podes ajudar esta cliente, a talvez consiga ajudar. Que cuidados é preciso ter com um bonsai? <risos> eu, eu costumo equivaler um bonsai a um gato, no sentido de realmente os cuidados são muitos. Um bonsai é, é um, no fundo, é uma, é uma árvore, não é? Em tamanho pequeno, ou seja, que cresceu em tamanho pequeno porque foi podada nesse sentido e, portanto, ela exige muitos cuidados, não só estéticos, como também de vaso, como também de rega. Tem um é. substrato próprio também Um substrato próprio, o também tem substratos para, para bonsais. É possível fazer, por exemplo, um mini jardim com bonsai. Temos que ter um vaso maior, onde o bonsai esteja realmente bem acondicionado e pôr alguma decoração no bonsai. Mas não misturar o bonsai com os... Clientes. Não misturar, porque o bonsai realmente tem cuidados diferentes destas plantas. Okay. Estas plantas, e é por isso que eu as uso com crianças, são as que são menos exigentes. Portanto, okay, mais é mais difícil... De... É, são mais fáceis de manter e mais difíceis de matar um bonsai é muito fácil nós a prova disso é que há hotéis para bonsais se eu for de férias tiver um bonsai em casa eu é posso um levá é como um animal de estimação porque, de facto okay. ele tem um cuidado constante se necessário portanto desde a eu sua rega a sua... totalmente diferente. sim sim e tem que ter uma muda específica depende um bocado de cada bonsai estamos a falar de, planta, de árvores não é então pode ser um, uma figueira como pode ser outra planta qualquer um carvalho okay. qualquer uma Portanto, são plantas muito trabalhosas. É possível decorar, claro. Nesse caso, é possível. Então, Agora, vai depender um bocado de, de que planta é que estamos a falar e de quais é que são os seus respectivos cuidados. Ok. Tenho aqui outra questão, que é: acho que já. que se tá bom, Estão a perguntar se, já, se podemos colocar as suculentas no exterior uhum. uh, e se, nesse caso, deverá ter alguma sombra ou se pode estar sempre ao sol. As plantas em si as suculentas as suculentas sim podemos colocá-las no exterior em vaso aqui é, se podem realmente apanhar muito sol o tempo inteiro Eu penso que sim elas são plantas suculentas sim deserto, sim não é? sim podem ou seja as plantas em si podem estar em vaso e no exterior não há problema nenhum se for com decoração é preciso ter algum cuidado em termos de vento uh, o sol também pode desbotar os bonequinhos não é portanto Pronto, okay. se for só Obrigada. a planta em si claro que sim não há problema nenhum e tenho aqui o senhor Luís também a perguntar eu perguntar, não. Ele está a dizer que já plantou uma aloe vera duas vezes e elas acabam sempre por murchar e amarelar. E ficam num local onde só apanha sol a partir das quatro. E ele rega duas vezes por semana. Duas vezes por semana, se calhar, é muito. É, muita é água. muito. Ou seja, é, é é muito esse murchar. É p... Luís. É muito <risos> <água>. <risos> Esse, murchar, pura esse pura murchar podia ser excesso, não é? De água, de facto. Pois, e, e, elas é, amarelcerem é. normalmente é porque com um excesso de água não nos podemos nunca esquecer que são plantas que vivem no deserto portanto o ADN destas plantas é de facto muito calor pouca água elas são gordinhas não é elas acumulam água dentro delas têm uhum. estas pétalas muito suculentas é porque elas também se chamam suculentas porque elas têm água elas cá têm dentro reserva de água. Tem esta reserva de água uma espécie de camelozinho da planta Exato, é um camelozinho <risos> ou seja se as pessoas se deixar as pessoas tristes, não ter que cuidar muito das plantas, podem arranjar um bonsai. E o bonsai estão todos os dias a olhar para ele e a cuidar dele. Sim, as o bonsai ex exatamente. realmente não vão dar não. Uh, tanto trabalho. O bonsai okay, é exige um ir. cuidado diário e as suculentas no inverno exigem um cuidado mensal. Pois. Exato. <risos> o, que, o que é um sucesso, não é? Porque nós achamos. Ah, mas eu não tenho a mão verde, eu não tenho jeito nenhum para plantas. Não, não tem. jeito para escolher a planta adequada para si. Exato. Porque nós conseguimos arranjar as plantas adequadas para a nossa, para o nosso lar, nosso para as nossas necessidades, Exatamente. para o nosso gosto. É possível. E no caso das suculentas há uma variedade tão grande, não é? Tantas cores, tantos tamanhos, umas em forma de flor, outras que são mais assim com polinho, que são muito amorosas para as crianças. Portanto, é uma questão de nós e conseguimos encontrar a planta que nós mais gostamos ou que mais se adequa. Ao nosso, ao nosso quotidiano, no fundo. Se eu não tenho condições para regar uma planta diariamente, não vou, não vou ter uma planta que tenha essa, essa necessidade. Se eu não consigo ter plantas muito grandes em casa, porque não tenho esse espaço físico, vou sempre escolher plantas que ocupem menos espaço. Saber adequar as plantas à nossa vida, ao nosso quotidiano, é realmente importante. E, é o, para mim, será o passo mais correto e o acertado para que elas não morram Ou seja, todos nós temos uma mão verde todos nós conseguimos tomar conta. Agora, não é fácil, porque cada planta tem os seus cuidados e também não há nenhuma regra mágica. Eu não, eu não posso dizer, ah, faça assim e assado que vai correr bem. Pode não correr, basta que a temperatura daquela casa seja superior ao que eu tinha pensado, uhum. basta que o sol bata mais vezes e com mais intensidade que pode queimar. Portanto, nós temos que ir sempre percebendo qual é que é a reação da planta ao local da casa também. Não há milagres e não há remédios santos, mas nunca podemos desistir, tentar perceber, tentar olhar para a nossa planta e perceber, ah, ok, ela se calhar precisa de menos vamos. água, e fazendo testando, e se ela morrer, tudo bem, não, desist, não vamos desistir, vamos, ah, vamos tentar a novamente. Bem, bem aos workshops com essa frustração de é. terem plantas e não conseguirem que elas uh, vigorem, que têm sempre algum problema, é? claro. as aromáticas normalmente são aquelas mais fáceis também, não é? com mais planta, também sim plantas, não é? que é difícil falhar com uma, com uma aromática. As aromáticas uh, necessitam realmente muita água e dá alguma luz e estas unhas são ainda mais fáceis que as aromáticas. Pronto, tem a desvantagem que não são combustíveis, não é? Mas... Quer dizer, não sei, daí se calhar uma pétalasinha dessas agora ao lanche... Isso também é uma coisa importante referir, que quando trabalhamos com crianças, as plantas não são combustíveis e se estivermos a trabalhar com bonequinhos e utensílios muito pequenos, é preciso ter esse cuidado. Portanto, garantir que a criança não coloca nada à boca, está bem? Até para para criança criancinhas já Sim. mais crescidas. Eu tenho, faço vasos para crianças ainda muito bebês, mas que se, de facto, o vaso tiver não tiver ao alcance da pessoa ou quando tiver ao pé da criança estiver se a ser vigiada, não há esse perigo. estamos aqui a perguntar à Lucy se as suculentas aguentam bem no exterior, se chover muito, se estiverem com chuva. Sim, elas aguentam bem no exterior, com chuva, uh, coitadinhas, não é não tem outra solução, <risos> mas convém então preparar o terreno uh, Eu, para, para elas, plantas, ou seja, plantá-las. Se, plantá se faz sentido pôr no interior, por exemplo, na altura do inverno, quando estiver a chover muito? Se estivermos a falar em vaso, preferencialmente sim, se estivermos a falar em plantas que efetivamente estão plantadas no próprio jardim, ou seja, em terra, no nosso chão, uh, temos que convém preparar o terreno para isso, ou seja, tornar o mais arenoso possível o nosso chão. Portanto, colocar com areia ou substratos adequados, como é o da cirocato. O que é que acontece? Se isto assim for, quando chover, o próprio substrato deixa libertar a água e ela não vai ficar ensopada e não vai apodrecer as raízes. Há muitos dias de chuva, no nosso país, não tanto, e a seguir vem dias maravilhosos e acaba por secar a nossa terra Sim. e a nossa plantinha acaba por recuperar. É possível? Okay, não é muito problemático. Portanto, aço. não é problemático se tivermos cuidado com o substrato que usamos para, esse, para essa plantação. Uh, Estamos aqui a perguntar também como é que se separa depois essas pedrinhas lindas, maravilhosas que tu estás a pôr aí. Como muito é que eu preciso trocar o vaso e separá-las da terra? Bom. Uh... Eu, eu, eu podia ser muito malandro vou... dizer que uma pinça tirar uma alma. Uh, eu penso que terão Mas que comprar não. terra nova e Exatamente. substituir. Não é? Vamos sempre tentar ter substrato novo porque entretanto, ao fim de alguns meses, ao fim de seis meses, um ano, as nossas plantas já consumiram os nutrientes que esta terra, que as nossas plantas necessitam e portanto, ao fim de um ano, convém fazer uma muda e temos que retirar as pedrinhas ou com uma colher mais pequenina, as superficiais, ou então teremos que de facto refazer o nosso vaso com pedrinhas novas. A mínimo também tem o serviço de transplantação das plantinhas e refaz o vasinho com o mesmo material ou com o outro que queiram e que prefiram, não é? Porque a criança, ah, afinal a criança já não gosta de vermelho, agora quer é verde. Mas a plantinha, tudo bem, faz com a mesma planta, só pode até em condições e pode-se mudar também a decoração. Vais deixar aí um bocadinho de terra? Eu vou deixar um bocadinho de terra, porque para mim acho que é muito importante o contacto da terra nas mãos das crianças. E portanto vou deixar algumas em terra. Porque a criança, quando vier a pescar os bonequinhos, a criança pode tocar nos brin... pode brincar, não é? E tirar e levar para brincar e depois devolver ao vaso. A, a ideia é essa: é haver uma interação com o vaso, não ser estanque, não ser uma coisa só de decoração. Uhum. É termos uma dinâmica com a natureza em casa. E, portanto, tudo cheio de pedras, a criança vai acabar por deixar cair. Portanto, se eu deixar algumas partes com terra. Há o contato direto dos dedinhos da criança com a terra, vai achar piada, vai conseguir tirar sem esbandalhar tudo, não é? Portanto, vou acabar por deixar alguma coisa em terra. Realmente, aí tava, há bocadinho estavas a regar com, um, com o conta gotas Sim. E agora é que se percebe bem como é preciso que seja uma coisa muito minuciosa, não é? Porque depois não, não pode estar aí propriamente a espalhar a água por esse hum, sim e, e não é suposto de todo espalharmos a água com as suculentas Mas não é? levantas um bocadinho a suculenta para colocar sim. depois a água com as pedrinhas eu não vou precisar de levantar a suculenta eu vou dar o um exemplo ah, okay. agora coitadinha vamos a pedra deixa passar a água é. É. portanto ela já está já tem é. as pedrinhas à volta dela o que eu vou fazer é vou só encostar assim e opor a água a água vai ficar nas pedras e vai começar a escoar naturalmente até à raiz da planta Portanto, se eu regar as pedrinhas, a raiz acaba por ir buscar a água que precisa. Sim. E há alguma Portanto, quantidade específica. Umas botinhas, hum, um tiro líro. É, é isso. É um assim. Na primeira vez convém ser um bocadinho mais okay. para ajudar a planta a ambientar-se também ao seu novo vaso. Mas eu diria sempre, eu costumo dizer que meia seringa, pegando assim numa seringazinha de Aranha. cinco.. Meia seringa, uma seringa também depende do tamanho. Esta planta é mais pequenina leva menos água. Esta maior vai precisar de mais água, não é? Portanto, individualmente regar as nossas plantas sempre com pouca água. Okay. Elas não vão à partida nunca morrer de sede. Uhum. Era preciso que ficássemos um ano, dois anos, sem as regar e elas estivessem no sítio escuro, não houvesse qualquer tipo de umidade. Okay. Pronto, é assim, não, não há nenhuma. É o que eu digo, não é? Nas plantas e na natureza não há nenhuma receita mágica. Está tudo a evoluir, está tudo a mexer, está tudo a crescer e Tens nós que temos que ir acompanhando e aprendendo com elas. No fundo, isto é uma aprendizagem que nós temos ao longo da nossa vida uhum. e é por isso que é tão importante para os meninos, não é? As crianças hoje em dia e nos tempos que vivemos hoje, de facto, terem este contacto, mesmo que seja em promenor, em pequenino, não é? Em mimoso mas perceber que isto é um ser vivo e que precisa de certos cuidados, tal como a criança precisa. Uhum. Precisa da comida, que são os nutrientes que vêm no substrato, precisa da água, como a criança precisa de beber, portanto, esses cuidados e essa noção de natureza e de ambiental, hoje em dia, mais do que nunca, nós temos percebido que é urgente implementar nos mais pequenos. Exatamente. E acho que estes vasinhos vão muito ao encontro dessa sensibilização também. Tenho aqui uma pergunta. Uhum. Da Sara, que diz, ah, já teve catos dentro de casa, uhum. mas ganharam uma espécie de mosquitos na terra e as plantas começaram a ficar espremidas. Ah, portanto, ela teve uma espécie de praga. Mosquitos. <risos> Deve ter sido uma mosquitos? espécie de praga. Não... Ela diz que estão na terra. Deve ser alguma praga? Possivelmente será uma praga. Uh, é, é muito praga. complicado gerir as pragas não sabendo exatamente o que é que é. Portanto, se a planta... Se nós, de, ou seja, nós aproximamos nos que qualquer coisa de errado. Se está no substrato, devemos logo retirar a nossa planta para outro substrato. Sim, exatamente. Se realmente praga. a praga permanecer, então já poderá estar na planta. Aí é muito complicado, porque não sabendo exatamente do que é que se trata, não, não quero dar nenhuma indicação que possa eventualmente uhum. dar fazer pior. Mas se tiver no um substrato, às vezes a solução Procar, é mudar o né? substrato. Então, a... tirar Sim. a raiz, limpar, Sim. limpar, Exatamente, exatamente. Mas Alberto, ah, eu estou a adorar, mas não. temos aqui um problema. É Estamos com falta de tempo. Já passámos uh, bastante o nosso tempo. Vamos ter que terminar, infelizmente. Eu vou só. Mais uma colherzinha, pode ser? Ok, mais uma colherzinha de açúcar. No nosso... <risos> Exato. Porque, Porque é eu mais não porquê, cada vez que eu olho para esses vasos, já vontade de comer, eu não sei. Eu devo ter Pronto. algum problema. Deve ser isso. <risos> Não, um... é que tu, estas cores são mesmo muito deliciosas, não é? Eu acho que sim, é, é muito apelativo. Muito e e tem pronto. um aspecto delicioso. Vou só acrescentar, só aqui, o um cogumelo. Pronto. E vamos colocar ali no nosso pódiozinho de... Tentar limpar. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu espero que E sim. sobretudo que tenha sido motivador para desenvolver com os mais pequenos em casa. Acho que é uma boa oportunidade para, em família, não é? proporcionar estes momentos de partilha, de construção, uhum. de reutilização, que nós podemos usar com as coisas que temos em casa. E, de facto, são plantas muito fáceis de cuidar, que todos, tanto pai, mãe, avó, os netos, conseguem, efetivamente, cuidar delas. E isso, para mim, é o fator de sucesso, é nós termos a consciência que somos capazes começamos devagarinho, com coisas mais pequeninas e vamos dando um passinho de um cada vez. E pronto, espero que tenham gostado. em casa pronto. Olha, Isabel muito obrigada muito, muito obrigada vindo, por a energia tão positiva, ah, espetacular obrigada amiciosa, que eu adoro. vamos Vamos, não se preocupem uh, uh, se não respondemos a alguma pergunta vossa, isto é realmente muita coisa ao mesmo tempo, foi o nosso primeiro directo e ainda estamos aqui a apanhar, mas todas as respostas, as vossas perguntas vão ser respondidas até ao final do dia, portanto não se preocupem com isso. Uh, queria agradecer também à Ciro pela, pelo apoio espetacular que nos deram na preparação deste workshop e obrigado mais uma vez a vocês, muito obrigado por terem participado, nós fazemos isto para vocês e portanto ter a casa cheia é, é super gratificante, muito obrigada. Uh, fiquem, fiquem não, preparem-se para o próximo sábado, vamos estar aqui novamente às 3 horas com a Manuela uh, a aprender dicas para organizar a vossa dispensa e há mais novidades por aí, Ve vejam o nosso site www.roamerla.pt em projetos e ideias, aprenda com os nossos especialistas, ok? Temos lá os próximos eventos e se ainda não seguem a nossa página do Facebook carreguem no botãozinho que diz seguir e fiquem atentos às notificações, ok? Desculpem ser a correr, mas não temos mesmo mais tempo. Muito obrigada por estarem aí. Até à próxima. Bom sábado, bom resto de sábado. Obrigada. Obrigada. <risos> ok, esticamos um...